é a Plaza del Sol, em Madrid, e hoje eu quero compartilhar com você a minha experiência na primeira vez que eu estive aqui há mais de 20 anos. aqui na nossa turnê pela Península Ibérica e, outro dia, aconteceu algo muito interessante. Fui jantar com a minha pequena equipe aqui e percebi, quando eu cheguei no restaurante, que eu estava muito cansada, um cansaço tão grande que chegava a ser uma irritação com as pessoas, um tremor interno e eu realmente percebi que eu precisava de uma pausa. Nessa mesma noite eu tive uma boa noite de sono, dormi oito horas, talvez um pouco mais, acordei de cedo, tomei um café da manhã tranquilo e então, só então, fui trabalhar. E percebi que minha energia tinha se renovado completamente. O que isso quer dizer? Quer dizer a importância da pausa. Da gente saber o nosso limite e renovar as nossas energias. Eu quero te contar uma história sobre a primeira vez que eu estive aqui na cidade de Madrid. Isso foi há mais de 20 anos. Quando eu tinha 23 anos, eu saí de mochila pela Europa e uma das minhas paradas foi aqui em Madrid. Peguei um trem na França e cheguei aqui de trem. E o meu primeiro lugar na cidade foi exatamente aqui nesta praça. Cheguei, um horário assim, após o almoço, início da tarde, olhei em volta aqui. Você pode perceber um local muito movimentado, é um centro aqui da cidade. Mas quando eu cheguei, não havia ninguém. As lojas estavam fechadas, não havia ninguém na rua. Tem umas janelas aqui em volta, as janelas todas fechadas. E eu, naquele tempo, não tinha celular, nem Google para a gente se informar, absolutamente nada. Eu precisava ir a algum lugar, comprar um mapa e descobrir para onde ir. Bom, não tinha nem onde comprar água. Então eu parei por ali, fiquei observando, até um dado momento em que as lojas começaram a abrir eu pensava, que será isso? Será que é um feriado que acabou? O que aconteceu? Mas, por fim, descobri que se tratava da siesta. A siesta é uma pausa que os espanhóis dão todos os dias, aproximadamente entre uma e quatro da tarde. E lá, há mais de 20 anos, nesse período, tudo estava fechado. Acredito que agora é um pouco diferente, pela presença tão grande de turistas. Mas veja bem, este povo aqui descobriu uma maneira de fazer essa renovação de energia no meio do dia. Eu devo te dizer que para mim isso não funciona de jeito nenhum. Porque se eu parar no meio do dia e tirar uma soneca, logo depois eu nem sequer consigo trabalhar. Parece que a energia não se movimenta. O que isso quer dizer? Que a gente tem que ser o estudante de nós mesmos, e descobrirmos o que funciona para nós. O povo espanhol descobriu a siesta. O que descobriu o povo brasileiro? Eu parei para pensar e lembrei do famoso cafezinho. Quantas pausas a gente faz ao longo do dia para tomar aquele cafezinho, no meio do trabalho, algumas vezes, por quê? Porque estamos cansados. E acaba que a gente começa a ingerir uma quantidade muito grande de cafeína que pode não ser tão bom assim para o seu corpo. Então repito, é muito importante que sejamos estudantes de nós mesmos e que a gente aprenda a conversar com o corpo sobre o que para mim funciona como um sistema de renovação energética. Para mim, Kátia, o cafezinho é só de manhã. Mais cafés ao longo do dia atrapalham o meu sistema, e eu percebo isso. Como eu faço a minha renovação energética? Para mim, algumas coisas muito simples funcionam. Uma postura de yoga, que é abaixar a cabeça e as mãos e alongar a coluna, ajuda muito, por alguns minutos. E se eu tenho um pouco mais de tempo, me sentar em meditação, é o que mais funciona. Uns cinco minutos, dez minutos, onde eu elevo os meus pensamentos, observo o meu corpo, converso um pouquinho com ele e digo, é hora de renovar as energias. Isso funciona. Ficar um pouquinho descalça, com os pés no chão, funciona para mim. Abraçar uma árvore, por mais maluco que pareça, funciona muito bem para mim. A renovação energética precisa ser uma constante na sua vida, porque caso contrário, o seu corpo reclama, você meio que perde o controle, não apenas físico, mas, olha, mental. E a cabeça fica muito agitada, dificultando em todos os aspectos, convivência com as pessoas, seu trabalho, outros aspectos na sua vida, sua saúde e, por que não dizer, os seus passos na expansão da consciência. A mensagem de hoje é preste atenção, seja o estudante de si mesmo e saiba como fazer a sua renovação energética. Pode ser que na sua ancestralidade exista essa genética espanhola e talvez a siesta funcione bem para você. Eu te deixo aqui um beijo te convidando a assinar o nosso canal acionar o sininho de notificação deixa um gostei aqui no vídeo se você gostou e uma mensagem para mim. Eu sei que você me acompanhou por toda a minha viagem para o Portugal e com este vídeo começamos a nossa estada aqui pela Espanha. Um beijo Não tenho... All